Bom dia, pessoal! Aqui é o professor Paulo Abadi hoje nós vamos ver a barra de ferramentas para documentos externos, documentos que são anexados a um processo. Então, escolhi um processo qualquer para trabalhar, cliquei aqui em um documento externo, um documento que já foi anexado, e aí eu tenho uma coleção de ícones muito parecidos com aqueles que nós temos no caso de um documento interno. Para os ícones que eu já vi no treinamento sobre documentos internos eu não vou me repetir aqui alguns ícones manipulam o processo outros manipulam o documento então inserir um documento no processo concluir o processo encaminhar o processo todas essas são operações relativas ao processo mas se eu quiser mexer nas características do documento, eu venho aqui em consultar ou alterar documento externo se eu desejar Dar ciência, eu posso clicar aqui nessa operação da mãozinha. Se eu desejar, por exemplo, autenticar um documento, posso clicar nesse símbolo com cheque. Se eu quiser um, enviar o documento por e-mail, tem essa, esse ícone da carta que me permite fazer isso. Caso eu deseje adicionar os favoritos, esse ícone com estrela é o caminho. E, finalmente, comentários e a operação para excluir um documento. Quando um documento é excluído, ele aparece cortado na árvore de documentos, mas o registro de que ele existiu continua no processo. Isso é importante para a transparência do processo e para deixar muito claro que algum documento foi explicitamente removido daquela listagem de documentos que fazia parte do processo. E é assim que nós manipulamos documentos externos dentro de um processo do seito.